Concretizando-se os resultados que temos de estimativa, nós deixaremos de estar numa terceira posição isolada, que tínhamos de 125%, uma dívida de 125% do produto, para uma dívida que se situará em cerca de 115% do produto, menos 10 pontos percentuais num só ano. E o que é que isso significa? Significa que nós deixamos de ter esta terceira posição isolada, e vamos ficar colados, vamos ficar integrados num pelotão que tem a Espanha, a França e a Bélgica. O acordo tem como mérito fundamental uh, o ser um acordo, primeiro existir, o que num contexto político e económico como estamos a viver, tem um valor importante em si, tem um valor importante na estabilização das perspectivas de rendimentos uh, e, no fundo, colocar uma âncora sobre evitar no nosso país... Por um lado, o alimentar de um ciclo inflacionário próprio, isso é de maior importância, mas também de assegurar a médio prazo o crescimento dos salários no produto. Sim, há novidades. Os, os primeiros 500 mil beneficiários vão receber já os 125 euros nesta quinta-feira e a partir desta quinta-feira... Cerca de 500 mil processamentos são feitos por dia, o que nos faz estimar que nós em cerca de 10 dias conseguiremos fazer a generalidade dos pagamentos daqueles que têm os IBANs válidos. Eu neste momento não queria prestar mais declaração sobre isso, o Secretário Estado da Energia poderá prestar, mas o país tem uma capacidade de abastecimento que tem, que tem significado. É preciso ver exatamente quais são os calendários que depois irão processar Bruxelas. a regularização é um processar, ah, ah, no fundo, as entregas que estão contratadas.